A existência é uma expressão da qualidade que define a existencialidade, a percepção do que é real ou do que existe perante a uma materialidade, conceitos ou habilidades que constituem uma perspectiva metafísica do ser ou da percepção do ser a qual ele se vê ou se nota padrões diante desta habilidade de conceber, interagir, julgar o que é real ante a sua realidade, ontologicamente o ser se percebe e coexiste em uma dimensionalidade do que ele pode abstrair, conceber, julgar e entender da realidade à sua volta o quanto ele percebe dos versos que fazem parte do que ele chama de realidade, o quanto ele consegue unificar e universalizar diante de seu próprio julgamento. Lacunas referenciais sempre fizeram parte da perspectiva humana da realidade. A tentativa de preencher essas lacunas para constituir uma percepção do ambiente e a constituição do, do funcionamento deste ambiente sempre fizeram parte da visão filosófica humana da existência. Essas perguntas e até mesmo a metodologia usada para preenchê-las são amplas e traduzem uma enorme capacidade de observação do ser humano, mas é de suma importância perceber os padrões e triangulações usadas para determinar a existência por exemplo, a função da própria existência preceder o observador que através do seu foco interage, justifica, qualifica e se sente parte em uma coexistência interativa, não unilateral, mas pluri lateral e através da função unir versus diante e comparativamente ao grau de consciência do ser essa função sempre né, possibilita a, a, o julgamento desse ser de maneira variável e de maneira proporcional ao que ele abstrai ao que ele percebe do seu universo à sua volta então temos pré-definições e definições de universos uh, percebidos de forma esférica um dentro do outro e sustentando um ao outro em uma proposta dimensional aonde o ser dimensiona através do seu foco as estruturas e percepções de interação para isso nós precisamos um, de entender a forma que essas dimensionalizações ocorrem em teoria científica, nós temos ah, um padrão que segue oitavas de representação e dedução interações e reflexões que ocorrem através da dimensionalização que o ser através do seu foco e interações do seu universo pessoal e universo coletivo geram e funcionalizam primeiro nós temos o foco e através do foco temos a percepção do agora imersão a interação junto ao espaço a percepção do tempo a estrutura da mente a forma de sustentação emocional o instinto e o julgamento ciente que somos ciente do agora Ciente que somos cientes das percepções instintivas, emocionais, mentais, temporais, espaciais, percepções imersivas junto a um agora que coexiste sobre percepções únicas de ou de cada observador. A, a construção do foco através da imersão, que é a segunda dimensão e o espaço comparativo de forma plurilateral e até o tempo funcionalizando essas interações de maneira um, temporal sobre várias linhas de tempo e o emocional trazendo funções e padrões equilibrados para o julgamento e construção das ideias. O padrão instintivo como sétima dimensão e até mesmo a oitava, sendo uma representação do agora onde o ser humano, ciente que é ciente, sustenta sua percepção em 16 dimensões interativas. Focando essas dimensões e dimensionalizações do ser em seu meio, ele tem a própria percepção da existência e a capacidade de julgar as percepções, julgar a sua capacidade de observar padrões, abstrair, mapear, registrar, refletir e filosofar sobre esses padrões. Tendo uma noção do mapeamento, da dimensionalização podemos favorecer a existência de maneira racional e lógica. Constituindo a tranquilidade assim como a serenidade e percebendo o equilíbrio das funções, uma vez que a dimensionalização temporal, mental, emocional ou espacial é sempre única e coexiste entre as visões e percepções de cada ser.